Essa nossa geração está sendo uma geração muito autodescobridora. A gente questiona muito o mundo mas também a nós mesmos. Por que eu sou assim? Como eu funciono? Será que outras pessoas também se identificam da mesma forma que eu? Mas muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar quando a gente pensa sobre a nossa sexualidade. Eu sou o Cup e hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de atração que compõem a nossa sexualidade. Eu vou falar sobre as definições de várias coisas hoje. Eu não quero dizer que esse é um set fechado de todas as coisas do mundo que envolvem na sexualidade de uma pessoa, sabe? Não é tudo o que tem para se descobrir, mas de fato, são coisas muito importantes. São coisas que nós relacionamos com o que concebemos como sexualidade humana. A atração romântica. Isso é muito interessante porque é algo que a gente sabe que a gente tem, mas a gente nunca parou para observar dessa forma. Na verdade eu acho que isso que eu acabei de dizer vai contar pra tudo que eu vou falar nessa lista. Porque a gente sabe que existe, a gente fala sobre isso o tempo todo, mas como a gente encara essas coisas é que diferença. a diferença. Atração romântica é o desejo por se relacionar romanticamente, por quem e como nós nos interessamos e nos apaixonamos. E isso não está relacionado a sexo, ou pelo menos não necessariamente. Pessoas que sentem atração romântica são pessoas aloromânticas, ou para alguns preferem dizer apenas românticas, mas o prefixo alo ajuda muitas vezes, pois falar que alguém é romântico? É tipo... Fica parecendo que você tá falando que aquela pessoa gosta de atitudes românticas. Romantismo, e não simplesmente que ela sente atração romântica, que é o caso. Quem não sente atração romântica é a é como eu digo, se existe sexo sem amor, e as pessoas estão fazendo isso o tempo todo, existe amor sem sexo. E se quiser saber mais sobre a romanticidade, eu já fiz um vídeo sobre o assunto, você pode clicar aqui no cantinho. E para além disso, ainda existe uma zona cinza entre ser arromântico para alo-romântico, sabe? Você pode estar entre, Você não precisa ser os extremos um ou um, outro. Um. Aí a gente vai ter demiromanticidade, etc. Quando a gente fala sobre por quem a gente se atrai romanticamente, a gente usa os mesmos prefixos que a gente usa quando a gente tá falando sobre atração sexual. Então você vai perceber que é um pouco familiar. Heterorromântico, homoromântico, birromântico, panromântico e etc. Atração sexual. Ah... A boa e velha atração sexual. Quando a gente fala sobre sexualidade, a gente costuma só pensar nesse elemento. E ele é muito importante, mas não é o único. Atração sexual é o desejo de se relacionar sexualmente. Por quem sentimos essa vontade e como, com que intensidade a sentimos. Quem sente atração sexual é sexual. Da mesma forma com romanticidade, Principalmente porque é muito estranho chegar e falar, ah, fulano é sexual. Eu sou sexual. Me estranho, né? Não, gente, Halossexual, tá bom? Quem não sente atração sexual e vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir falando sobre isso, é assexual. E a sexualidade também existe uma zona cinza entre a sexualidade e a Tem muitos vídeos falando sobre isso, então clica aqui que tem uma playlist só de vídeos sobre assexualidade. Se você quiser saber mais. Quando a gente fala sobre por quem a gente se atrai sexualmente, você já tá ligado, você já ouviu isso sua vida inteira, né? Heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, etc. Atração sensual ou sensorial? E sim, eu falei certo. Sensual, eu não falei sexual. As palavras podem parecer mas elas se referem a coisas diferentes. E talvez elas fiquem mais claras quando você usa sensorial. Porque a atração sensual ou sensorial é o desejo por tocar alguém de uma forma afetiva, mas não sexual. É querer abraçar, estar de mãos dadas, ficar de conchinha. Todos esses elementos que envolvem uma troca de carinho que não é sexual. Então como já deve imaginar a esse ponto, sim, existe uma gama de formas diferentes de você se identificar, de você experienciar a atração sensual ou sensorial. E talvez esses vão ser os nomes que mais vão soar estranho pra você, mas você vai perceber que faz sentido. Quando você sente esse tipo de atração, você é uma pessoa alô, sensorial, que é o que todo mundo geralmente acha que todo mundo é, né? Todo mundo quer sempre estar tocando e abraçando, tendo um carinhos, muitos físicos e não sei o que lá. Mas ao mesmo tempo você sabe que as pessoas não são sempre assim. Você sabe. Existem pessoas que são ascensoriais, que sentem esse tipo de atração, eles não sentem esse tipo de vontade. Existem pessoas que são repulsivas esse tipo de toque, pessoas que só gostam de ter esse tipo de toque com pessoas muito íntimas a elas, sabe? Então existe uma gama de possibilidades aí. E eu acho que é um nome muito legal de falar, tipo orientações sensoriais aossenialidade a sensorialidade. Nossa, chega a ser um, um trava-línguas, assim, quando você começa a falar. Tenta falar aí. A sensorialidade. Alo sensorialidade. Tá bom, tá bom. Vamos focar aqui. A gente ainda pode falar de, por exemplo, atração estética. E esse é, tipo assim, muito óbvio. Tipo, essas coisas são muito óbvias eu tô falando pra vocês. A atração estética é aquela apreciação que você tem por uma pessoa, sabe? Pela aparência da pessoa. É você achar uma pessoa bonita. E é isto. Você tem opiniões sobre estética, você, tem... você se sente atraído por certas pessoas esteticamente mais do que outras pessoas, isso não tem a ver com romanticidade, com um elemento sexual, sabe? Não tem. É tipo um homem hétero achar outros homens bonitos. É completamente normal, não muda a heterossexualidade daquele homem, mas na nossa sociedade existe aquela coisa que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Que faz com que os homens eles tenham que ter esse padrão extremamente heteronormativo, que qualquer coisa dá a impressão de que eles não sentem completamente repugnantes com outros homens, quer dizer que eles são viados e que eles não podem achar nada disso. Imagina, você, você sabe disso. <risos> você com certeza já experienciou coisas assim, homens falando, nossa, não acha ele bonito não, não sei que lá, não sei lá, ou aquele amigo que você nunca ouviu ele falando que acha um outro homem bonito. A gente tem opiniões sobre a aparência de outras pessoas, independentemente se elas são homens ou mulheres ou não binários ou batatas. A atração estética a gente não chega a falar sobre várias orientações ou sei lá o que, mas a gente sabe que isso influencia realmente na forma com que a gente Ver outras pessoas e se interessa sobre outras pessoas. E é bom pontuar porque às vezes as pessoas acham que atração estética é necessariamente uma coisa sexual, sabe? A gente pode achar qualquer pessoa bonita, a gente pode reconhecer beleza nas outras pessoas sem desejar algo mais. Mas também, sobre tudo que eu falei, convenhamos. Todos esses são coisas que você já sabia que você sentia ou que existia, sabe? Eu duvido muito que você chegou e falou, nossa, não sabia que isso existia. Não, você sabia sim. Mas o que é interessante de se pensar é que você pode ter uma experiência experiência diferente para cada tipo desses elementos, sabe? Não é a mesma para tudo. Você experiencia cada um deles de uma forma. E nem sempre a gente chega realmente para pensar como é que eu experiencio isso aqui. E também esse é o tipo de coisa que ninguém pode dizer por você, ninguém pode chegar e falar e você, você é assim. É, você, você é uma Olá. você é a única pessoa com a capacidade de saber o que é estar na sua pele e por isso a gente fala que o ser humano é muito complexo. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo interessante pra você. Se é do seu interesse, eu tenho muitos vídeos sobre temas que são LGBT ou que são relacionados a orientações sexuais, de identidade de gênero e etc. Você pode clicar aqui que vai ter uma playlist ou você pode simplesmente clicar no meu canal e ver os meus vídeos. Dito isso, não se esqueça de seguir nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram e, sério, vamos me seguir no meu Instagram. É muito legal o meu Instagram. Eu gosto do meu Instagram. Eu acho que você vai gostar do meu Instagram. Instagram, Instagram. Então é isso. Tchau!